Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês a minha experiência com a máscara da Dabelle. Eu testei essa aqui que é a máscara de hidratação. Ela tem água de rosas e micelar precioso. Ela é um, um holográfico, uma estampa bem bonita na frente. Ela é um potão, ela tem 800 gramas. Esse potão custa em média R$ 27 a R$ reais. Ela não testa em animais e ela é vegana, então os ingredientes não tem nada animal na composição. Ela tem, como eu disse, água de rosas e água micelar, por isso que ela limpa tanto o cabelo, ela é para cabelo oleoso e misto. Ela hidrata o comprimento e pontas e não pesa nos fios. A marca promete um cabelo solto, sem peso e com um cheirinho delicado de rosas. Eu usei ela ontem, vocês viram aí nos takes no filminho, e eu achei ela muito gostosa, o cheiro é muito bom, a textura dela é uma textura mousse, ela não é uma textura pesada, ao mesmo tempo ela é muito consistente para uma máscara de hidratação, que normalmente são máscaras mais, mais líquidas, né? E essa aqui é sensacional, eu amei ela. Ela tem um cheirinho muito gostoso. E aqui atrás diz que a água de rosas tem poder hidratante e antioxidante, que cuida das áreas mais sensíveis dos fios oleosos e mistos, que são as pontas. E a água micelar purifica os fios sem agredir ou ressecar os cabelos. Eu achei incrível, com certeza eu vou querer testar mais produtos dessa marca. Eu não conhecia esse EFMAS Primeira Experiência com a da Belly e... Tô muito feliz, fiquei muito feliz principalmente porque é uma máscara pra cabelo oleoso, uma coisa que normalmente eu não vejo por aí, as pessoas parece que acham que o cabelo oleoso não precisa de hidratação. E eu tô muito, muito, muito satisfeita, vou usar muito esse potão. E eu quero testar ela como um creme rápido, tipo, pra usar depois do banho. Vou tomar banho, lavo o cabelo, passo esse aqui, e tira rapidinho e já passa o condicionador por cima. Mas não testei ainda, aí quando eu testar eu conto pra vocês o que, que eu achei. Se tu tem algum produto favorito da Isabelle, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber. E se tu quer algum outro produto específico aqui no vídeo, comenta aqui também que eu volto fazer a resenha pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produto junto comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.